Estamos aqui num pinhal, um pinhal com um pinheiro bravo que é uh, de enorme importância para a indústria uh, portuguesa e quando estamos a falar de, de importância temos de falar em termos de utilização sustentável para a produção de materiais que vão manter uh, sequestrado o carbono ao longo de várias décadas. No entanto, este pinhal uh, encontra-se ameaçado, em termos nacionais o pinhal encontra-se fortemente ameaçado pela indústria da, da biomassa. vamos utilizar os, a biomassa residual florestal para produzir uh, energia e assim podíamos fazer uma limpeza, uh, auxiliar uh, a termos uma floresta, uma floresta mais limpa e com menos riscos em termos de, de incêndios, o que nós constatamos na realidade é que está a ser uh, queimada não biomassa florestal residual, mas está a ser queimada a rolaria, estão -se a ser queimados troncos, madeira de boa qualidade que devia ser utilizada na indústria e no entanto está a ser queimada para produção de uh, energia elétrica. Estamos a falar de centrais de biomassa que produzem, na maioria dos casos, única e exclusivamente, eletricidade. Eletricidade que é paga, de forma majorada, a um valor de 119 euros por cada megawatt produzido e quem paga esse valor é o consumidor, consumidor na sua fatura mensal. Estamos a falar de uma utilização insustentável de biomassa. No momento, pela avaliação que foi feita, estamos a falar de cerca de 4 milhões de toneladas de biomassa anuais, um valor que ainda vai agravar no futuro, tendo em consideração que perspectiva a instalação de mais centrais de biomassa. Embora sejam centrais de biomassa de cariz municipal, de menor dimensão, no entanto, se for seguida toda esta lógica que foi seguida até hoje, em termos de utilização de biomassa, que não é uma biomassa residual, mas sim madeira, vai-nos agravar uh, o problema de futuro. Boa tarde, sou Manuel. Boa tarde, boa tarde. Boa, tarde. boa tarde. Este senhor é o Nun Forner, da Associação Zero. Sim. Uh, viemos aqui para conversar um bocadinho com vocês sobre o ambiente em que vocês neste momento estão a viver. Esse aqui, esse, que esse, eles esse aqui. moram aqui mesmo ao lado e Sente, vêm os caminhos passar. Obrigada, obrigada. Uh, Dona Salete e Sr. Manuel. Eu, eu vivo aqui, nesta zona, desde que me conheço como gente, mas vocês também estão aqui já se calhar, há alguns 30 anos, sim, sim, sim. construíram já. a casinha, tiveram, tiveram a, a, a, a vontade de vir, viver neste sítio sossegadinho sim, sim. que era, há 12, 13 anos atrás, era uma quinta espetacular. Lembram-se? Um, um lindo pinhal aqui ao sim, vosso sim, lado. Sim, é onde está a central de uma Muito lá, ao pinhal. E sempre bem tratado, aquele é pinhal, sempre, sempre limpinho. É bem, Lindíssimo. Porque a gente estava aqui num sossego, uh, estávamos bem. Agora é só vivemos à base de medicamentos, uh, para dormir, mas com eles também não conseguimos dormir. O ruído de noite não nos deixa a sossegar um bocadinho e eh, os filhos não querem vir já às nossas casas, se vêm, estão cá uma hora vão, querem ir embora, porque diz que aqui nos pode já viver e vivemos aqui os dois sozinhos, não sei onde é que vou acabar, se é aqui ou se é para o outro lado, não sei, onde ela nos vai mandar. Quando ela veio para cá, nós já cá estávamos, ela tem que ir embora daqui para fora. Acho que eles o que querem é que a gente se vá embora daqui para fora, mas não vamos. A gente não vai abandonar uma coisa que a gente ganha, que o meu marido faz sacrifício na vida, para, para a gente abandonar as nossas casas. Não vou abandonar a minha casa. Nunca. Só morta. Não quis, não quis comprar nada no fundão por causa do barulho. Venho para aqui. Vim me meter no inferno. É, estas coisas é, é o, e depois vem o incômodo, é o barulho, o ruídos intensos, é, é pó, é poeira, é tudo que a gente aqui está o com Fiz a construção desta casa, de três anos para construir, com, com sacrifícios enormes, meus e dos amigos e da mulher, que me ajudou bastante, para agora vermos isto aqui tudo destruído, por esta maldita biomassa que vieram a pôr à porta. Estão a fazerem pouco dos pobres que fizeram, eles são ricos, têm muito, mas nós somos pobres porque ganharmos o dia-a-dia -dia para construir, demoraram a construir. Não sei vocês são mais ricos do que eles. Sim. O que, o que vocês têm é mesmo vosso é nosso. e eles andam a brincar com o dinheiro dos outros, esse é que é o grande problema. É, é onde a Marta disse, durmam esta semana que ela, que ela vai parar. Ora, a gente vai recuperar o que já perdeu? Não. A Você, gente não vai recuperar que está fora o, que é já, o que já perderam -se. e o, e as células que a gente já tem gravadas na nossa cabeça, porque a gente vai para qualquer lado. Isto parece que anda, anda sempre com a gente. À sexta-feira é terrível, é que os filhos são assim. Ai, à ai, sexta-feira é. É dar-lhe, é, é bombear. É bom bom bom, bom, bom, bom, bom. dormir. É a noite, é assim. sexta passada, é sábado todo dia, é a noite de, de sábado para domingo. Às vezes até tem, tem o muito... não é, Ela não para. Eu, pronto, é, é o dormir, é que me mim faz, faz muito falta o dormir. toda a gente, isso Dormir faz muito falta. Se o corpo não descansa. Sim, sim. Mandou-me tomar um comprimido, meia hora antes de ir para a cama, eu tomo meia hora antes de ir para a cama, vou para a cama, não consigo dormir, só me dá bonitas, me levantar e tomar logo, dois de uma vez, era capaz de dormir para toda a vida, mas não vou fazer isso, vou dar cabo de mim. Isto é uma questão de saúde que ninguém está a fazer. Não sei se já percebeu o drama que estamos a viver aqui no dia-a-dia, -dia. mas, eh, pelo pouco que já devem ter observado, eh, acho que dá para perceber perfeitamente o inferno em que todos os que estão na zona circundante da central de Massa estão a viver. Ou seja, isto não é viver, isto é sobreviver o dia-a-dia. -dia. Eu agradeço toda a informação que foi, foi fornecida. O tema centrais de biomassa é algo que nos preocupa. preocupava-nos Preocupávamos, inicialmente, a questão do tipo de matéria-prima que está a ser utilizada. Está-se a queimar, literalmente, a queimar a floresta, em vez de estar-se a queimar os resíduos. Que não vai nada de encontro ao que está na legislação em vigor. Não vai nada de encontro ao objetivo inicial, que foi a construção das centrais de biomassa. No entanto, agora temos um problema acrescido, que é o um problema para as populações, que, para as pessoas que moram próximo de, destas centrais, o caso da central do, do Fundão é o caso mais uh, problemático uh, neste momento. Nós vamos continuar a acompanhar o assunto, uh, vamos monitorizar a nível nacional tudo o que são centrais de biomassa e vamos transmitir uh, aos responsáveis que estão na governação estas nossas, nossas preocupações, que também são as vossas preocupações. Obrigado,